Olá amigos e amigas, vocês vão entrar no site da Amazon de qualquer país e digitar Fernando Lima Monteiro e poderão acessar e comprar o livro que vocês quiserem do mini livro. Então está aqui, como escrever e publicar livros digitais independentes na Amazon e escolhendo outros modelos de livros de mini livro. Obrigado.